Olá, todo mundo gostoso, eu sou a minha amiga, meu nome é Manuel, eu aqui com o Calvão. E essa é a Live 28 é eu acho que três que eu é que eu e e e eu queria e eu esque eu e olha eu, eu queria um feliz ano para vocês tão igual igual cada três dias para regar para acabar esse ano regar aquela mil de quente eu tô muito animado porque vai ter muita gente no meu canal o Manuel. graças aos 3 milhões de inscritos que você ganhou no seu canal né é dez mil é Parabéns, tu conseguiu essa meta ainda nesse ano. É, aí que eu bem chegar nessa meta. o, o, o fãs do canal, muito obrigado, porque, porque, porque ajudaram os caras a quer a, a, a chegar, a, a chegar ontem, a, a okay, né? Eu não sei, não sei se foi ontem okay ou ontem, ah, sei lá. Só sei que vocês conseguiam ajudar a, a, a, a, a, a, a ganhar 3 mil inscritos, pessoal. Muito obrigado. Ai, bebê, pra mais uma live aqui. Você para tá me parado, Sim! Sim! sim. Você vai conseguir fazer Você vai remakes de vinheta? Sim! É eu vou mostrar aqui, calma Pega é meu mouse e meu egg. Pronto. Já... Olha, 3,01 mil skits. Muito obrigado, hein, fãs do Google. Arruma o dinheiro aqui. Muito obrigado. E, enfim, olha só. Wrangler. Tem alguém aqui que é o 4x3. Wrangler. Legal, né? Cato Work também. A Cato Network é a minha de 2011. É, pois é. O que vai ser mais sucesso que a Work, né? É. Que bom que acabou na Espanha, em 2013. No mesmo ano que chegou a Portugal, a Tani fez uma loucura. Pois é, né? E, e que agora o Catum Network tá acabando na América Latina inteira. Eu vou mostrar um vídeo aqui, meu. Calma aí. Se o Catum Network foi extinto, antes de ser extinto, tem que fazer uma vinheta de encerramento das transmissões, homenagear os desenhos. É, pois é. Quero desgracê-me, e Mac me Eu já assisti esse vídeo. É seu, né? Mas, é. eu, eu tinha botado os créditos Para a pessoa que, só que fez os créditos Aqui, ]ido. ó Que é que o Pokémon ouve-se A galera que não sabia que da primeira temporada É 21 de maio O Pokémon tinha que ser autorado E eu queria mudar os créditos Oi, gente Oi, Emanuel Sabe quando o Emanuel foi deu na live do Pedro? Quando eu escrevi no chat. por Vai escrever no chat privado? Olha que, olha que eu respondi pra ele. Emmanuel Preiss. O Emanuel Lopes e o não fez o culpado. Aí o que vai... Eu vou ver aqui. Acho que vou sair na live ou não. Vou ver aqui. Ele tá disse bom. aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom. Hum. Ah. Vamos ligar um pouco de... Muito bem, Até que o Emanuel O Emanuel Tu não é culpado e nem o O Emanuel o Ele... Tu é culpado. Sim, tá. Sabe? Ele é culpado. Eu sei. Abaixo é? é culpado. Ocupado. Ih, caramba. Tá Mas e a voz? O é esse, que tá Eita, mano! É. é esse? Emanuel, é. é é se o de baixo, por favor. Legal, você... ah, Tá calma não, tira de cima, menor. Tira. Tá Aí. Pronto. Aí. Aí. Aí. Aí. Aí. Aí. Aí. Aí. Aí. Aí. Aí. eco? Aí. Aí. Aí. Aí. pessoa. assim, aqui... Assim... Ah, o Natal! Época de paz, alegria e amor! É! Só aqui! não. tem ah, logo, gente! As visitas já estão tá chegando, Mike! Já desemparaçou esse pisca-pisca? Eu -pisca? ah, Eu tô tentando, mãe! <risos> Mais rápido, gente! As coisas assim. vão chegar! Eu tô tentando, mãe. Mais rápido! O feriado, você <risos> se copo de comida, Ai, é meu, meu é presente. Não, não quando você já é grande. Todo mundo gosta! Não tem época melhor do que essa. É, é, mais ou menos. A minha mãe adora juntar a família toda e o Natal é a melhor época pra isso. Então, nesse Natal, minha família decidiu se reunir e veio todo mundo. Todo mundo. Veio o tio, sim, aquele tio que todo mundo tem. A tia, <risos> meus primos, por parte de pai, por parte de mãe, a avó. Mike, meu menino, como você cresceu. Dá um abraço na vovó. Mãe, esse é um enfeite de rena. O Mike tá ali. Mas, gente, os dois são iguaizinhos. Como assim você me confundiu com uma rena? E não parava de aparecer, gente. Não tinha espaço nem para soltar pum. Pum. <risos> É, tá a casa tava tão cheia que pra onde você olhava tinha uma criança aleatória. Como o Papai Noel vai entregar os presentes se a lareira tá reformando? Sei lá, pela chaminé da churrasqueira? <coughs> Depois me perguntam que eu só trabalho uma vez por ano O que você tá fazendo aqui? Eu passo o ano inteiro limpando o carvão da roupa A janta está pronta? Não para de sair criança E agora é a parte que a gente mais gosta A ceia de natal É aqui que a dieta manda um abraço e vai embora Tô saindo fora Essa é a hora da felicidade pra todo mundo Menos pra minha mãe e pra minha tia A mãe A tia eu fiz oh. o piru. Eu trouxe o sorvete. Mas eu preparei o tender. Ah, é? Mas eu fiz o cuscuz. E eu fiz o chester. E eu fiz a farofa. Elas são um pouquinho competitivas. E comida é. de Natal é tão boa que não importa o quanto você já comeu. Sempre tem espaço pra mais. Ai, eu tô muito oh, cheio. Eu comi demais. É o fim. Eu não aguento nem respirar. Filho, tem sobremesa, você quer? Sobremesa? Claro que sim. Ah, Falando em sobremesa, sobe. todo mundo tem aquele tio. Sim. o tio Tio do pavê. Mas dessa vez a minha mãe estava preparada. Gente, a sobremesa tá servida. <risos> Mas tem pavê ou paco? Não tem pavê esse ano. Sem pavê? Isso, tem torta, sorvete e panetone. A gente sabe, imaginava o poder do meu tio em ser o tio do pavê. Mas essa torta aqui é torta ou é reta? Mas, gente, ele não tem jeito. O doce de cava buracos O Mãe, vem com o um Desculpa, eu não falo mais. O, o que? Natal também é um dia agitado. Tem a Mesmo mesma coisa E a casa cheia da véspera. Travou. Vamos continuar assim. Meu mestre, a tá quase acabando esse ano. Eu, eu de vou Natal, ganhar mago magro, ver A distribuição de presentes. Eu quero é. meu videogame. Ei, ei, esse presente é meu! Ai, mãe, ela me mordeu. E mordeu de novo, Zirana? Hum. Sem presente pra todo mundo, não precisa brigar. Esse é. é o momento mais esperado do ano todo. Mas parece que quanto mais velho você fica, menos presentes você ganha. Ou pelo menos eles são menos interessantes. Eu ganhei um X-Station Block 5 novo. Eu ganhei Como um smartphone da Apple. Eu vou mudar smartphone Apple. Mira. Netinho, pega o presente no fundo, é seu também. Ah, tem outra coisa ali de meia. Outra meia. Mike, agradece o presente da sua avó. Ô, oh, oh, vó, muito obrigado, viu? Esse aqui foi o melhor presente que eu já ganhei na vida. E chora, me chora mesmo. Não são os presentes, a comida, mas sim a presença e companhia da família. Ô, é, Manuel, tira a segunda luz Legal? de luz Eu não acredito. O quê? Tira a outra luz de né? Tá bom, é claro. Aí, pronto. Ai! Negócio errado. É a segunda. Ah, ah aí. Com o ah, seu burro? Tá é sim. Você veio me trazer toda aquela lista de presentes que eu te pedi e você nunca me deu? Não, verdade, não. É que vendo lá de fora, eu pensei que você fosse uma, uma das minhas renas. Como assim você também pensou que eu fosse uma rena? Posso usar sua não, não, não, não. máquina de lavar? Não! O Manu e o um skin de Natal. <risos> ah, é agora um o é um Manu é um tem um cachorrinho um ótimo Natal um dog, de um mascote. um vocês, Feliz E se inscreva no canal! É, se inscreva porque esse cachorro é muito fofo. Já restrito, hein? E porque ele tá ah, devorando de a roupinha fofo, dele, cara. Tchau! É. Ah. Tchau! Mas viu? Que cachorro é fofo. Sim. Eu já ganhei três cachorras. Eu já tenho três cachorras mas, nenhuma, mas nenhuma delas é. É que eu engasço assim. É. Na minha casa. Enfim. Uhum. Tomara que chegue alguém, gente. Que alguém chega. Porque só eu não dá. Ah é? Ai, que história. Aqui eu Mas <Sparas> <que> <Sparas> já acordou. Aqui a já... já... já... já... já... minha mãe me acordou um pouco mas quietinhas assim, da manhã, porque eu... eu queria levar minha irmãzinha para pro... uma fazenda. Ah, tá. Quase que... o que aconteceu com o Pedro. Ô, Carlos, tem um desenho, tem uma cópia aqui, Carlos, que é o Carrinho que é o Steve aqui de é Alucinax. Bom um desenho, vamos é um, um, um desenhar a imagem em 3D aqui, não é que não fomos, foi o um Formacei que você aí menino, eu hipotizei na Croácia, porque eu imaginei, vou na Croácia. Ah, eu imagina foi... Aí, a Croácia. É, é, é, foi ela a... que o é menino da Copa. Foi, o meu carro né, e lá, já lá. Quem zakay, tipo, de se na Croácia, meu, Croácia é um país bem diferente do que eu, do que eu penso. Croácia é um país europeu. É um país europeu. O ah. é um país europeu. que. olha esse óbvio. O é país, é um país da Europa. Emanuel. O quê? Tu conhece o SBT Internacional? Hum, é que. Tu conhece o SBT Internacional? O SBQ Nacional, eu, eu não posso é. falar. Só sei que o SBQ... É, o SBT Internacional foi mudar 2020. Sério? Sim. Caramba, não é possível, cara. Mãe, dois anos de SBT Internacional, vamos fazer três anos. Entendi. Ó, você percebeu que... Você percebeu que, você percebeu que, você percebeu que, que a Rússia, ou, como ou é, realmente, a região soviética... Não, União Soviética é meio que. A é, União meio... Soviética, um país fundado em 1916, e a China em 1991, no lugar é. da Rússia. É, pois é, é, A União Soviética é meio que um homem de cá os Estados Unidos. Emanuel, é... sabe que a União Soviética é um país polêmico? Era? Não, país. Um país polêmico não é possível, cara. Era. Era. União Soviética é uma mais da Europa. Entendi. E, e, e a, e a, você percebeu que, que recentemente nós tivemos a batalha entre a da e a Rússia. E, tipo, a, os Estados Unidos iam passar e A rede preventiva. Mas 2022. a Rússia ia impedir isso. É. E, aí, e, aí, e aí começou a batalha, a Rússia meio que invadiu a Ucrânia. e meio que... Construiu é que... a Alcânea, que é, pena destruiu. da Alcânea. não venceu. Que pena dos Alcâneanos. É, é sacanagem, meu. Eu quero que eu quero para a Alcânia, não para a Rússia. Eu, eu vou para a porque uhum. a Rússia é e nem para pra Copa do Mundo porque a assim FIFA proibiu de jogar a Copa do Mundo da Rússia. Entendi. E, e, e eu acho uma coisa bem maluca: uma coisa bem maluca de Simpsons é que é uma cópia dos Simpsons, que quer ver é, assim, que foi com os Simpsons da Georgia, sim. É um Simpsons, em, em que os Simpsons da Georgia. Uma cópia. É uma coisa. É uma Os Pois é. Já quer copiar na cara duas, a vergonha oficial de Simpsons. Eu conheço aqui, Sompsons. na Globo, no SBT, na Band Pois é. Maria, depois de muitos anos, seis anos, o Ossipo deixa de vir na Bande. Um, quente. Ele, ele um bocado, eu, assim, eu, Você percebeu que todo, que todo desenho. Que todo desenho. Sabe que a Icard passa na O quê? Sabe que a passava na, band? passa na banda? Eu não sabia. Eu só achei que, só que a Icard passava na Niki. E, maior... e passava na banda também. Nossa... No amigo. SBT também. Ah, eu sei. Aqui um dos programas aí, que a gente falou que alguém passava na bank. Agora eu lembrei. E, e, e, Manuel. e também Futurama, também passava na banda Futurama. Caramba, a, até Futurama passava na TV aberta, meu. Não é possível. É. é hoje em, hoje em até, ser... até hoje Futurama foi cancelado. É, mais, mais recentemente, meio que nesse ano, meio que anunciaram que Fulano vai, vai, vai voltar. E, e é. O é, um ano que pronto. vem? É o é um ano que vem. Não se diz, ele experimenta a Rugu. Até faz assim, que porque a Rugu. A Rugu é, é a Fox. É o Futurão é? vai botar no Instagram? O quê? Sabe que o Futurão vai botar no Instagram? Sério? Não é possível. O ano que vem. Quando o Futurama voltar, o Futurama vai estar na prancha. Caramba. Enfim, olha só. A gente, a gente vai ter um revival de Futurama, que é tem uma nova versão de Futurama que meio que na arrulou. Que até vai mais sentido, porque arrulou, e a rua da Fox vão ocupada pela Disney. Sim. Em 29. Sim. É Arrumar hum. um filme e o que você vai comprar pela Disney. Hum? Assim como os canais da hum? Fox e da FX. Exatamente. E a Disney, a Disney, ela que é grande novo. A gente a Marvel e a comprou a Fox um e um streaming que só tem nos Estados Unidos. Emanuel, o quê? eu conheço o canal Fox Kids. Eu meto algum aqui. Não entendi. É, tu conhece o canal Fox Kids? Eu conheço o canal Fox Kids, eu conheço. E o canal Jet? Eu conheço Jet Kids, aqui canal lá que eu, eu passava, que assim o Fox Kids também tinha Power Rangers. Sim. E aí, e depois... Power Rangers passava na Fox Kids. E depois eu vou substituir para o mas o DINXI não tá fazendo nenhum ponto, Foi o é. nesse ano, o DINXD, é. o DINXI, o e também o Nemo e o É, de um dos canais aí, do E também, e também... Tem um canal lá nos Estados Unidos que também foi extinto. O FX Móveis. Um canal é, americano. Que nem é, existe é, no Brasil. É. Uma coisa, eu sei, uma coisa assim. que eu vi é que aqui no Brasil, na minha cartinha, antigamente, uma família de que passava lá no FX. É, Manuel? Sabe que a Fox Live, que era Star Live, também foi simples nesse ano? E, e tá mas... passando o final. Na Comédia Central. entendi. A, a live virou Comédia Central. Pois é. É meio que virou-se no canal. Eu percebi isso. Mas, eu perdi o Fox Live pra mim, cara. Eu, eu não, não ah gostei muito do amor. Eu, eu assisti a Disney Junho, Disney XD, Disney Channel E outros canais. É. Eu, eu, eu, eu, se, você, se, eu, se eu fosse um dono aqui ninguém eu eu, eu, ia, eu ia cancelar eu ia, eu ia cancelar os mais horríveis do gaté e vai um monte e fazer um monte de famosos sim não dar certo exatamente é. eu, e esse ruim s é e o mais maluco tem é um desenho que foi um fracasso total da Comet Central, que é, o, que, é o, que é o famoso e odiado, Verville, que é mais um desenho genérico é de, da Comet Exchange que passa a, a política dos Estados Unidos. E é claro que o desenho não fez sucesso. Foi muito piada de mal gosto, piada sem graça, e e um muito engraçado. E e é muito é. Muito... E foi, o que, e que, foi... uma que bem baixa. É. Igual que a e fracassou. Também fracassou com o que é ação. Né? É. O é, Jovem é... Titãs para no Cartoon Network Pois é. Ah, eu acus... Oi, Emanuel. O quê? Sabe? O Jovem Titã quase não passou na Cartoon Network, sabe por quê? Por quê? Porque queria lançar o um novo, novo Jovem Titã. Sério? Uhum, Sim. De... E passou ah. no canal Joivano. Vamos. Um, não passa no O o é que a engraçado é que antigamente os o, o, o, o de criatura original não foi queixado injustamente só por causa que iam que os jogos se cânceram em ação. Mas que é de sacanagem, meu. E um, um desenho, é. um negócio sério, meio que foi um desenho infa, infantil. Exatamente. Oi, Manuel. Hum, que é? Sabe que Doc não passa mais na descoberta? É, que eu vou perceber. A Descomendimento acabou com a história do Doc, cara. E também a, o Peixe Nauta, tá? também. É, meio que... Meio, meio, isso é, isso me o o Peixe Nauta passou de não exibir no Discovery Descomendimento em 2016. Entendi. Antes de mudar logo. Antigo. A, a, a última vez que o Doc passou na TV foi em 2019, cara. Pois é, já faz uns 4 anos. Não. É, faz, não, faz uns 3 anos que o Doc foi no Cat's Cover Kids. Sim. E também, o Doc foi mais coativado no Cat's Kids também, na é, época. Foi é, de muito, muito tempo. Exatamente. Que com mais do mundo, meio que acabou com E também o personal, que acabou também. É, que dia, que um Oi, Manuel. O sabe que a Discovery aqui nos Estados Unidos foi em Tim 2010? É, pois é. Pois e é. foi do lugar da Discovery Family. É. é. O, primeiro, o primeiro. E sabe meu... que a Discovery é. Family também a Doc. É. Também. Ah, é? Não é possível, cara. Não é possível. E é, uma curiosidade que... é, que, é que antes a Discovery de City. Sabe, Emanuel? O, é, o Discovery. É. O Discovery, é... o Discovery é. Family passa vocês um mais fina de todos nos Estados Unidos. Pois é, né? Eu, é. Tipo, deu uns desenhos de At-Fall Kits, meio que. meio que meio que. Hoje nasce a PBS, é um desenho de hoje mais. é a Junior. É aqui um desenho que é assim, é Tipo, o Super White e o Cree e ouviu o rubis ouviu as kias por exemplo é uma vez eu uma vez eu, eu não conseguia repartir o pbs o não tem o brasil um canal quase é com é com quase todo o canal americano o pbs é só que vem em Boston em Filadélfia e em vários e vários capitais dos estados unidos as Estados Unidos. A guerra Mississippi. A guerra é Enfim. Pois é. Gosto de vão parar lá no ônibus. Sim. Pois é. E Eu nunca é porque minha mãe acha que eu nunca vou... Eu, eu, eu, eu queria expir, mas eu nem uso, sabe? E a, e a minha mãe vai é usar a mesma coisa que eu vou apagar as escovas. E aí eu vou viver com o tom de água. Pois é. A melhor coisa que eu fiz é o ônibus, cara. Na minha opinião, o maior desenho do é a É, pra mim também. Começou no em 2009. Os primeiros caras que tem mais enciclados é então, a de si cara. Que os desenhos mais que os caras mais enciclados com o bebezinho. É, é. O meu maior, canal da minha opinião é o Catuna né, Toto. É pois é ah tu vi ah tu ah que a minha é só que que foi foi foi cinco gols que foi cara eu vou aí não só assim deixar de exibir que é um antigo mascote ah tá de brincadeira é o antigo mascote e nunca mais passou no descolamento cara mas com o personagem. Jaguar... Ou que é uma série do Doc Jovem, igual tu turma da Mônica Jovem. Pois é. vendeu vendeu brinquedos, vendeu bastante coisa. Sim. Já que é o o Doc, que é o Doc Descobre. E também. A única coisa que eu soube que não foi o Doc? O é um filme. O filme. O um filme não fizeram. É, é, eu nunca vi um, um filme do Doc. Mas tem mas, mas, mas, mas, uma. É uma, uma coisa assim, né, que aí é, tem, tem uma versão do Doc, o YouTube Doc, que é uma versão do Doc, só que com uma websérie. Pelo, pelo, mesmo, pelo mesmo caso, é Hot Hotfellows, é uma website de maior sucesso mais que é por causa de um, um flop total na internet. É. E tem pessoas que odeiam o Furry, e, e esse, esse Hotfellows é, é um deles. Eu recebi bem que o Hotbell tem uma chuva de clica na internet. Um dos de sectas aí, eu joguei um furry. É. Eu não odeio furries. de quem é a broma é que eu não odeio furries. É. Oh, porque é que não... falar Eu vou falar que vi dublagem se anula, então eu, porque uma versão, uma versão, Eu sabia que uma versão One Piece e com muita, mas muito, mas muita censura e que causou, uma chuva de críticas para o estúdio que que me que o negócio One Piece, pois é. Pois é, é uma pressão do One Piece censurado. Dual... E porque... que One Piece é cheio de violência. E por algum motivo, e, pode... e por algum motivo, foi parado um canal, foi parado no canal de TV, o é maior seria em que o Sonx e o Sonx e o Sonx e é, é Manoel. O O que? O que? O que? Eu tô ouvindo, cara. Olha o que vai Olha que passar aqui. Deixa <risos> eu vou ver. Espera aí. É um negócio do, do Pedro Henrique. Vai os amigos deles. Sim. É. Pode sonar de novo, peraí. Ah, lá Eita, meu não vai Não, não sai não. Eu vou aqui. Eu fiquei sem o real Ah, tá. Euけど... Eu tá. Musste... Não sai não. Eu vou tá eu... aqui, cara. Não se preocupe. Deixa eu ver. Sou... Vai, vai, vai. Vai. Sua a câmera da mole aqui, cara. Vamos! Vamos! Meu vídeo! E... Nossa, a câmera dá um pouco cagada. tá está acontecendo? Ih, que avô! E a a câmera, meu Deus! Ah, voltou, voltou! Voltou! ótimo porque eu tinha um, uma pane ah o vídeo não foi agora vai é é mó glitch meu Deus é wi-fi gente Ah, é wi-fi meu wi-fi meu é quem é o que é mano é o é wi wi-fi gente é wi-fi ah, é? Eu sei. Dá uma pane no nada? Pois é. Agora vai. Foi! Aí, vai. Vai ser é o meu nome. É, e João Emanuel. Não, ok. porque o que o negócio, o que a é... A, a, a, a... Apareceu até meu nome. É, eu ouvi você falar O que vai colocar? O nome nosso daba nos amigos da aba, com a é. é, ótimo. Bom, eu admiro esse rastro, eu admiro esse Bom, mas é só para quem é, eu é, aqui, eu, eu, eu vou deixar Eu vou ganhar mais uma vez o link do do Cauã para vocês acessarem o canal gay, beleza? Hum. é verdade, Cauã? É, vou ganhar é, é, o link do carro do Kawan na, na, na, na descrição dessa de é, live. É, é. Tchau, gente. a perna lástima. Tá alguém me Tchau, gente.